E aí, Clã Sheldon aqui de novo. Hoje a gente tá voltando com The Messenger. Metroidvania é sensacional para PC e consoles, baratinho provavelmente. E hoje a gente vai continuar nossa gameplay da parte do Metroidvania. Muito bem, a gente tá nas colinas outonais. No último vídeo a gente concluiu essa área. Pegamos uma nota musical e também as três moedinhas dessa, dessa área. Hoje a gente pretende é, começar aí uma quest de um item importante. O um item em duas fases, a gente pretende fazer a primeira fase dele, que é a vela. No último vídeo, no final, a gente acabou indo para o lado errado. Sem a vela é muito complicado é fazer. chegar no. conseguir atravessar a área. É uma área toda escura, né? Então você precisa dessa vela. Então, para obter a vela, a gente tem que voltar lá para a área inicial. É a nossa intenção é nesse instante né voltar lá para a inicial, onde a gente conversa com o mestre. Onde começa o jogo? E a gente pretende obter esse item também mais uma nota musical. É uma flor, parece. Hoje é só obter uma flor. Então, a gente, aqui está no futuro, né? Essa área está tudo zoada. E aí a gente volta para o passado e está tudo em ordem, dá para falar com o mestre. Nosso campeão retornou, como está em sua aventura? Um pouco mais difícil do que eu imaginava, mas a música é incrível, é verdade. Você foi embora muito rápido, era para eu ter te ensinado a visão real. É uma técnica raramente ensinada entre jovens estudantes, como eu vou ser. A menos que você tenha em mente, a menos que a mente possa ser expandida, quer dizer. Como posso expandir minha mente? Uma xícara quente do chá da planta astral. Então é isso. Então a gente conseguiu a semente da planta astral. Agora a gente tem que plantar ela. Onde? Numa área lá dos ogros. Lembra dos chefes ogros? Então, a gente tem que ir lá. Você tem que navegar entre o passado e o futuro. Plantar ela no passado e colher lá no futuro. Acho que é isso. E para isso a gente tem que achar um shopping. Primeira coisa, achar um shopping. Mais importante que tudo. Eu prefiro essa área aqui no passado. Viu? Muito mais simples. Muito menos riscos. Vai ruxando, né? Vamos mudar, tentando tomar o mínimo de dano possível. Aqui o shopping. Através do shopping você consegue voltar o salão do tempo e no salão do tempo você consegue ir para as áreas que quer. A gente precisa dessa porta aberta. A gente vai abrir ela também. Então, a gente vai para esse lado verde. Só vamos. Eu não sei se tem, tem que explorar um pouquinho, não lembro para que lado tem que ir, eu sei que tem que ir. Aqui o salvo. Essa área é mais interessante fazer ela na, na forma futura, porque a gente ainda não mexeu com ela. A gente ainda não mexeu com ela, nessa instância aqui. É isso aqui, chegamos no ponto certinho, só dá uma olhada no mapa. A gente saiu do portal aqui embaixo, subiu tudo até chegar aqui nessa riacho, só consegue acessar ele através do futuro, no passado, é bloqueado aí por aquelas três pilares. Bem, a gente chega aqui num ponto interessante, se subir aqui é o pântano dos, dos Coguspinhos, não é a nossa intenção. Explorar o pântano dos Coguspinhos agora é uma área mais pra frente. Vamos descer, vocês vão ver que a gente já chegou naquela área onde a gente pretende abrir a porta, que se chama, que se chama escarpas escaldantes, é isso mesmo. Eu acho uma das músicas mais legais do jogo. <risos> Aí ó, abrimos um portal. Agora fica um portal a mais. Você vai ver que tem lava e tem um menino para ser resgatado. Isso é muito mais para frente hein? na nossa gameplay. A subida, sinceramente, não sei se a gente está no tempo correto. Na loucura. nem já não tem um mercado logo em seguida. E a gente vai ver qual... Vai. Vamos ver aqui, ó. Plantinha, com licença. que passa, carinha? Posso usar o cantinho do seu canteiro de flores? Eu tenho uma semente para plantar. Não vejo por que não. Objeções gigante Nenhuma, Tescos. Fique à vontade, carinha. Plantamos a flor no passado. Agora ela precisa de mil anos para se desenvolver. Não sei se é mil anos, eu estou falando. Vamos só cair aqui. Ó. Vamos para o futuro. É muito certo ele quer fazer. Não tem problema. Não. Vamos brincando. Ó, o que, que temos aqui? Interessante. <risos> Meu Deus, como é que faz esse mesmo? Tudo bem. A gente vai nascer lá em cima, se eu não me engano. Só que a gente nasceu no passado, então tem que pegar de novo. Ali é uma moeda verde que eu acho complicado. Complicada pra caramba. Vamos fazer a missão, né? Vamos fazer a missão. Hoje eu não me procura a pegar moedinhas, não. Senão vai ficar muito extenso o vídeo, a gente está tentando fazer vídeos menores Não sei se vocês repararam Vamos fazer vídeo aí de 10 a 15 minutos no máximo Diferente dos nossos vídeos de 45 minutos Como era antigamente Ó Complexo aí os nossos amigos Desfaleceram com o tempo. Conseguimos a flor do poder, é a flor do poder. Hora de evitar que os dois irmãs pontos esperem Tem até a morte. Ah. Irmãos, eu falei. Ah, tô ótimo hoje. Agora a gente volta pro passado. Não sei se vocês notaram. Falar abaixo, claro que vocês notaram, a gente veio de lá, Tô tomando a bobagem sem fim. Salvamos? Salvamos. Vamos falar com os, os menininhos aqui. Ei, é o carinha de novo. Que manda? Estou com a sua flor do poder. Hã? <risos> Ei, ele não está brincando, Gigan. Estou vendo, Tesco. Não importa que você consiga. como você conseguiu, carinha Joga na ensopada. Você está pensando no que eu estou pensando, Gigan? Ah, agora a coisa vai ficar boa, Tesco. É hora de beber. Levanta com as pernas, cara. Muito bom, estou saciado, Tescos. Estou contente, Gigan. Vamos testar quão forte estamos agora, Tescos. É tudo que eu sei, Gigan. Não se mexa, carinha. Olha lá, ó. Bem, agora eu preciso dormir um pouco, Tescos. Também acho, Gigan. Obrigado por tudo, carinha. Ele vai jogar a gente numa área onde a gente vai encontrar a nota musical. Também totalmente nova, se você olhar aqui no mapa não tem nem ligação. Vamos... Ligando tudo que é possível? Opa! Que legal! Eu acho muito legal essa transição passado e futuro Pode se dar mal muito, muito rápido. Dá pra você. E ó, a nota musical aí que a gente se comprometeu a pegar. Já temos duas de seis. Legal, né? É uma grande dificuldade encontrá-las. Mas tá bom. Eu acredito que o vídeo não tenha ficado muito longo você conseguiu a nota da força forçada a existência pelas proezas físicas de gigão e tescos é uma das notas necessárias para criação, criar a melodia que será quebrará a maldição, não sei nem o que eu tô lendo a gente salvou, Dá uma olhadinha tá vendo? a gente já está de volta ao mapa hum? ali tem uma Ali a, a moedinha verde que a gente não conseguiu pegar, todas as moedinhas verdes da área Escarpas Escaldantes se encontram no futuro. Mas a gente não pretende pegar hoje não. Ou pretende, não, não pretende. Mas a gente vai dar uma explorada aí. Não, não vamos não. Não vamos. <risos> a gente vai encerrar por aqui o vídeo. Vamos no mercado, sem problema, a intenção era essa mesmo, a gente vai voltar aí no último mercado e pelo mercado a gente vai voltar aqui para a sala do tempo para encerrar nosso vídeo, certo? A intenção nossa no próximo vídeo é encontrar uma área totalmente nova, obter mais um item e mais uma nota. É isso aí pessoal, vocês gostaram hum, do nosso vídeo? Deixa o seu like, se inscreva no canal, dando de nossos vídeos a gente joga jogos de Metroidvania e recomendações The Messenger é um baita Metroidvania, também foi recomendado, não lembro por quem, mas foi. <risos> Deixa um comentário pra gente, a gente sempre gosta de estar lendo e respondendo, se possível, né? se for uma pergunta. E fica assim, até o próximo vídeo, viu amizade?